Vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje vou mostrar para vocês uma maquiagem rápida utilizando cinco produtos que vai te deixar digna e pronta para sair por aí. Antes de mostrar a maquiagem, eu queria dizer uma coisa: se você ainda não é inscrita no canal, agora é a hora. Clica aqui no link que eu estou deixando aqui embaixo para você. E se inscreva! Toda vez que sair vídeo novo, você vai receber uma notificação que tem novidade no canal do Mulher Mais de 40, tá bom? E olha, gostou do vídeo? Não deixe de dar um gostei pra mim, Isso ajuda super a divulgar o canal, tá bom? Se você ficou interessado em saber como é que eu fiz essa maquiagem, tá esperando o quê? Vem, vem, vem, vem assistir, vou mostrar pra você como é que eu fiz. É rapidinho! Cinco produtos! Essa maquiagem é pra quem tá começando a se maquiar, ou quem não sabe por onde começar. Ela é útil também para quem quer montar uma necessaire prática ou simplesmente está sem tempo, está atrasada e quer, não quer sair sem dar uma levantada no visual, né? O primeiro produto que eu escolhi foi o corretivo. É, se você ainda não viu, tem resenha dele lá no blog. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida. E eu vou escolher, eu escolhi um corretivo mais claro Justamente porque eu posso, eu posso utilizar esse corretivo de, com duas funções, tá? Então, a princípio, o que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar o corretivo nas minhas olheiras, na parte dos meus olhos, e em algumas manchas que eu tiver amarronzadas no rosto. é a base a base ela é ideal porque o que ela vai fazer ela vai uniformizar o tom da sua pele se tiver mancha, se tiver alguma marca ela vai uniformizar ela vai deixar tudo certinho então escolho a base como sendo o segundo produto eu vou aplicar a base pelo rosto e vou utilizar um pincel duo fiber ele dá um acabamento super natural então eu trabalho toda a área do rosto com o um pincel Eu já fiz resenha também dessa base É uma base que agora no inverno ela tem uma utilização muito boa Então se você tem pele oleosa ou pele mista, você pode estar tá utilizando essa base Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida conhecer esse produto Para a gente utilizar nessa maquiagem rápida. Com ele eu posso delinear, eu posso fazer o delineado, tá? Fazendo no lugar, posso usar na linha d'água e posso utilizar para ele esfumar e na, na parte inferior dos cílios. Lembrando que se você tem os olhos grandes, aí não é bom que você faça esse conjunto que eu falei. Escolhe um deles, né? Ou você faz um delineado. Ou você usa na linha d'água, ou você faz o um esfumadinho aqui embaixo. Mas se você fizer esse conjunto, vai deixar o seu olho maior ainda. eu vou escolher para gente fazer essa maquiagem é a máscara de cílios eu também já fiz resenha desse produto vou deixar o link aqui em cima vai lá no blog vai conhecer então assim essa máscara eu vou como eu estou usando muito pouca maquiagem na verdade é, é assim algo que está sendo rápido sem muito, sem muito item então eu posso utilizar duas camadas dela. Então eu vou deixar o olho assim mais marcante, mais dramático, com mais efeito. Pode fazer papel de dois produtos? Então, eu vou utilizar esse mesmo corretivo como sendo um iluminador. Então, algumas áreas do rosto eu vou marcar para ele iluminar. Primeiro, eu vou repetir ele nas minhas olheiras. Vou colocar ali no topo do meu nariz, um pouco aqui nesse, entre as sobrancelhas, esse meio aqui da testa, e vou colocar um pouquinho aqui em cima. Para ajudar nessa precisão que eu quero de iluminador, eu vou utilizar esse pincel de língua de gato, a gente chama de língua de gato, e ele vai ajudar a me dar a precisão da área que eu quero. passar o corretivo nessa área da boca porque o meu quinto e último produto é o batom e como eu vou utilizar assim um, um batom assim bem poderoso eu vou precisar que eu esteja com essa área da boca assim bem corrigida então eu vou utilizar também esse corretivo Agora eu vou para o quinto e último. O batom que eu escolhi é um vermelho muito forte. Na verdade, o nome dele é Vinho Mate. Ele é da Avon da linha Ultra Color. Então, ele é um batom, apesar de ser mate, o que você precisa ter de cuidado? Que você não vai utilizar outro produto porque nós vamos utilizar somente cinco. Então, aqui não está entrando o lápis, e o lápis é um, dos, é um dos produtos responsáveis por não deixar escorrer o batom. Então, pra, uma, uma dica que eu dou para você que quer usar o batom e não vai usar o lápis, é você passar uma camada, deixar ele pronto e depois tirar o excesso com o ardanapo. Por que você tira esse excesso? Porque o que escorre, na verdade, é a quantidade de produto que você põe. Então, aplica... Tira com o guardanapo o excesso e se for necessário, você vai aplicando ele ao longo do evento, do dia, do momento que você vai ficar maquiada. É melhor você fazer isso do que caprichar no batom e acabar fazendo aquele borrão. Porque muitas das vezes ele escorre e você não vê limite, fica aquilo borrado, uma coisa única, é, é, um efeito distorcido. Então vamos passar com muito cuidado porque ele é um batom poderoso, forte, intenso, dá pra fazer porque a nossa maquiagem tá bem levinha, mas pra não borrar, né? Pra gente colocar pouco. Que você faça o contorno com a ponta da bala do, do batom e depois você vem pintando por dentro, ok? cor, né? E acaba sendo você não fica com os lábios sem cor, sem nada. A gente vai aproveitar o mesmo batom e a gente vai colocar um pouquinho de cor nessa cara, né? Na verdade, a gente sabe que a base ela tira todo o contorno original de cor, de sombra por isso que a gente faz o próprio contorno com um pó mais escuro só que aqui a proposta não é utilizar outro produto, são só cinco lembra? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. O batom tem uma cor bonita e dá pra gente dar uma tonalidade, assim, um pouquinho, uma cor, um rubor nas bochechas. Então, eu vou utilizar o batom, né? A gente tá com, com o rosto todo cremoso, que eu já utilizei os produtos em creme, base, corretivo. Eu vou, posso utilizar também creme, não vai ter problema nenhum. Então, vamos botar o rubor. Muito cuidado, porque ele é forte, então a gente vai encostar o dedo. E vai dar batidinhas bem suaves pra misturar um pouquinho aqui e dar uma corzinha. Olha, pra mim tá ótimo. Se você quiser um pouquinho mais de cor, é só ir aplicando as camadas e ir deixando as bochechas. Mais avermelhadinhas, mais coradinhas, ok? Eu quero dar só uma leveza na cor, tá? Não ficar muito forte. E essa é a maquiagem rápida com cinco produtos pra você não sair de casa de cara lavada. Dá um up no visual e. Fazer ela bem rapidinho. Espero que eu tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho dos produtos, os truques que você pode estar utilizando dois em um. Então não esqueça, se gostou do vídeo, clique em gostei aqui, pra mim aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só escrever aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou responder. Se você tiver alguma ideia de algum vídeo que você queira que eu grave, deixa nos comentários também. Então é isso. Espero que tenham gostado, eu fiz com muito carinho pra vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!